Nós tá tirando onda de camaro amarelo As mina linda, as mina é Desses tira e eu quero botando só nota de 100 Dentro de um citroën Esbanja luz, esbanja tudo Então bem, vem que hoje bem, tem bem. Jamais desprezar alguém, a procura do ouro, moleque também corta Mota, vazar. Ganhar aqui na vida, respeita e além Então deixa pra lá, que o gostoso da vida é aproveitar é Jogar dinheiro, avanço, o um cozinheiro a beira-mar É estar hospedado de feito e qualidade, a paisagem da ilha Puxar. O rolê é só de jeito esqui, elas sorte de ser na Isabela, Mangonguá, pra grande, quando já chá, Rio de Janeiro, virada do ano, na vai encostar. Só cortar, lançamento, só buscar carros cortado. hb 20 então não importa, nós tá forgando, é de camada. Se pra você custa caro, ouvir a minha fama, ouvir meu sucesso, vai até o YouTube e confira bem de perto. Vai até lá, acesse até já e me deixa um comentário. E diz o que achou, eu tá forçado de camarão. Vai até lá, acesse já, e me deixa o um comentário Ele diz o que achou, eu tá forçado de camarão. Se pra você custa caro ver a minha fama ouvir meu sucesso, vai até o YouTube e confira bem de perto. Vai até lá, acesse já.